A Luiz já gente. tá posicionado. Chega aqui. mais, chega mais. <risos> Luiz, olha só. Olha só, hein? Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por essa parceria aqui com a gente no cofre. E hoje, como Olá. eu falei pra vocês. Ó, lá da Lojas Mariano, você que comprou, preencheu o cupom. O pessoal tá participando, Luiz? Muito, adoraram, pessoal. Adoraram? Adoraram. Quem não pode ganhar dinheiro? Ah, Opa, com certeza. Imagina. Então vamos, vamos aqui, então, já começar, porque a gente não tem muito tempo. Isso. Vamos, como que é? A gente coloca a mão aqui. Vou abrir. Ah, isso. Tira um tira, tira um. tira outro. E, e você tira isso. outro. Combinado. vamos Vamos lá, são vamos três lá. aí. Vamos lá, R$ 180,00. Não dá pra perder essa, não. Quem, Adriana quem é a primeira aí? Rosa da Silva. Ah. Adriana é Rosa isso da, mesmo? da Silva. Isso. isso, Adriana Rosa da Silva. Mas aqui ela colocou oito, seis números, olha. Ah, vamos considerar os, os quatro primeiros. primeiros? Os quatro primeiros, isso. Isso. Olha, eu vou tampar uhum. aqui o telefone dela. E uhum. ela colocou seis oh, números, sono. olha. Aham. Uhum. Seis Maravilha. números ela colocou aqui. Então vai. a gente vai considerar o 2504, certo? Isso, certo. Então vamos lá. Primeiro vamos aqui, lá. 2504, hein, Adriana? Vamos lá. 2, 5. 5, 0, 4. Será, gente? E aí? Será? Não. Não foi dessa vez. Não, não foi, foi dessa não vez. Foi, não Bora, não Antônio Luiz. Vamos lá eu, aí. Agora é uma vez. Vamos Bom, lá. Tomara tomara aqui que você, viu? Tomara, tomara que, que, que, deixa, que, é? que dê sorte. Vamos lá. Cruze, é a gente. Fernanda Bonon, tá? Bonon. Fernanda Bonon é, foi atendida pela Jennifer. Olha. E, e, e, e os números dela estão aqui. Mari, manda eu, ver. Faça aqui, as honras ó. aí é os números são esses últimos aí, eu acredito, né? Os últimos, será? Isso, Porque ó, aqui ela colocou 107. Hum. Aí depois ela colocou 32 e 55, estão vendo? Isto. Ó, 107, 32 e 55. Qual que a gente considera aqui? 32 107, 55? 32, isso. É. 0107, então? Isso, 0107. Então vai, vamos de 0107. É o aniversário do nosso diretor, inclusive. Olha, 0107. É. Vai, vai, vai 0107, vamos lá. 0107, será, gente? Vamos lá. Ei. Não! Não abriu corpo. A milhar é boa, hein? Será, hein? A pra, uma milhar é boa. Será boa. que vai para 200? calma, que agora é você, Luiz. É, você Luiz, pode, vamos aí lá, virar, Vamos lá, Mão virar da sorte virar, Vai lá, mão da sorte aí. Vamos ver, vamos ver. 180 reais. 180 vamos ver. reais, 180, por favor. Se, vamos lá, vamos lá. Atenção, atenção. Ai, Quem que é? Kelly Cristina. Kelly, Kelly Cristina, Cristina. Olha aí, Kelly. Quais são a numeração, Comprou Luiz? Comprou nas lojas Mariano. Colocou lá, fez o cupom. Ó, oh, ela colocou a data de nascimento. Ela Opa. colocou 1709-1221. Ela colocou isso. isso. Isso. Então vamos fazer o quê? 1709? Isso, 1709. Os 1709. quatro primeiros dígitos vamos aí. Vamos lá, Kelly Cristina. Vamos 1709. lá, hein? Boa sorte, Kelly. Boa sorte. Tc. Atenção. 1709... Um, Eita! Ah. Não! Pena. Que pena, hein? Que pena, hein? Não foi dessa vez, Kelly. Olha, a gente é bom a gente lembrar, Luiz, que são apenas quatro dígitos, gente. Isso. Quatro dígitos vocês colocam aqui nesse cupom quando vocês forem comprar lá nas empresas, parce... na Lojas Mariano, né? Você pode ir lá nas Lojas Mariano, fazer a sua compra e colocar apenas quatro dígitos, quatro números, que você acha que vai abrir o cofre. Isso aqui nós mesmo. consideramos sempre os primeiros, né? Isso. Mas muito obrigada por todos terem participado. Luiz. Maravilha, pessoal. Um grande abraço para vocês. Esperamos na próxima sexta aqui na TVC, com esses incríveis aqui, para, quem sabe, né, tirar. É, Será que sai até lá? Ué, vamos ver, né? Vamos que ver, sai porque segunda-feira, Luiz. Tem mais sorteio, é 200 já, já é R$ reais, hein? R$ reais segunda-feira, gente. Então, olha. Boa sorte para todos que participarem. O cofre tá aqui, a gente aguarda então vocês na semana que vem. Ótimo final de semana a todos. Isso mesmo. Isso aí. Um ótimo final de semana. Vai ter churrasco ou não? Vamos marcar. Oh, aí. Já querendo churrasco. Gente, Vamos marcar. olha isso. Gente, um abraço para vocês. Obrigada por essa semana, por hoje também. Oh, beijo. Fica Até com segunda. Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchauzão.